Caríssimos internautas, caríssimas internautas, nós estamos aqui novamente hoje para dar sequência ao 24º programa de uma série de 23 que gravamos anteriormente. Todos eles estavam interrelacionados, falando de psicologia, de saúde mental, sobre é, o entusiasmo importante para a vida, para vencermos as depressões, os centros psíquicos, enfim, falamos de, um, de uma quantidade de assuntos tanto aqui quanto no Realidade Fantástica, no programa lá do nosso estimado amigo Jamil. Então nós temos sempre trabalhado em conjunto e hoje nós vamos trazer duas importantes pessoas aqui que vão nos ajudar a desenvolver um simpósio, provavelmente para o, o, primeiro, o primeiro trimestre do ano que vem, devido a essa pandemia que ainda não está totalmente ultrapassada. Então com toda a segurança, com toda a tranquilidade, futuramente nós é, estaremos desenvolvendo esse trabalho. Agradeço muito o acompanhamento de todos, os, as, as referências, os comentários, as apreciações que têm sido feitas e, é, evidentemente, do, no próximo trimestre do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, nós esperamos contar aqui, onde hoje estamos sob o patrocínio da Vega Produtora, com o produtor César Felizbino, seu proprietário do local, é, para fazer uma extensão disso aqui, nós já temos a Rádio Vega, nós temos a produtora de eventos com o César Feliz Bino, e queremos transformar um local aqui num centro cultural, filosófico, e até, muitas vezes, fazendo filantropia ajuda a humanidade. E com um café filosófico para debatermos assuntos, para termos as portas abertas sempre aos amigos, às pessoas interessadas. Dentro dessa visão holística de universo, onde a gente vai, um ajuda o outro a complementar e a trazer grandes valores para a humanidade. É importante realmente, é substancial que tenhamos um espaço como esse, e eu, César Felizbino, juntamente conosco, está está pensando nessa, na promoção desse local, em torná-lo um foco de luz e radiação para o bem da humanidade, servir sempre. Então teremos aqui, na, na no, provavelmente, o Espaço Cultural Vega, e ali realizaremos o ano que vem, o primeiro simpósio curitibano de metapsica e saúde, dentro de uma visão holística e tendo em consideração que todos nós temos o um potencial psíquico e através desse potencial psíquico muitos fenômenos ocorrem e muitas vezes nós não nos compreendemos e poderemos vir através dessa conciliação de ideais, de, de pessoas que estão estudando e pesquisando, como são todos, todos aqui neste caso, ter essa afinidade com assuntos que são de grande importância para uma realização pessoal. Então, nós vamos dizer aqui depois o conteúdo programático do simpósio, e trazendo aqui hoje, e dizendo inclusive que esse simpósio incluirá muitos exercícios e experimentos, não claro, num nível tão científico de laboratório, mas tudo aquilo que puder, dentro de uma uma visão metafísica, né? e também dentro de uma, de uma visão apoiada já científica e misticamente, espiritualmente, nós traremos esses assuntos ao baila e comentaremos e mostraremos o, as procedências de tudo aquilo que possa nos auxiliar nessa autocapacitação para o desenvolvimento do ser humano. Então, isto posto, nós entramos agora com o José Mário José Mendes, que é um técnico industrial da deformação, mas que a, a, adora trabalhar dentro da linha holística, né? com feng shui, radiestesia. E Zé Mário, então eu te passo a palavra para você fazer uma breve apresentação da, do, teu, do teu currículo e também uhum. da tua visão dentro do campo da radiestesia, né? um, um conhecimento tão importante para uh, que eu sei que é, pode ajudar o ser humano na, no sentido da... De, das buscas que ele faz, tanto no campo da medicina, quanto no campo da, do, do autoconhecimento, da, de buscar muitas vezes fontes propícias né, com relação a veios d'água, e tudo mais que você sabe muito bem e com maturidade vai falar. Obrigado, Oswaldo, pelo convite, né, para participar desse grupo aí tão, tão querido, né, e sempre incentivando a gente né, a colaborar, a participar, né? É, na realidade, muito muito dessa minha trajetória né, começou, a gente fez alguma coisa junto, desde os tempos dos anos 90, do curso Moselús, Capitana Madalena, no Centro Cultural da Ordem das Cruz, lá no Bacaxiri, que foi onde começou, é um curso de extensão universitária de, de um ano, né que são vários módulos. Um desses módulos é a radicesia. Né? E depois que tive contato com o tema, me, digamos assim, me apaixonei pelo por esse tema, além de outros, né, e comecei a pesquisar. E dentro disso, foram desenvolvendo né? E é, várias áreas, um trabalho no, no início inclusive com um trabalho voluntário, atendendo é, escolas de educação especial, aplicando a radiestesia, né, e depois foi ampliando com cursos, né, e hoje o trabalho é dirigido na harmonização de pessoas e ambientes. Então tudo que se relaciona com isso, né, é, com pessoas e ambientes é a minha área, minha área de atuação. Né? Na minha formação teve várias outras uh, contribuições, né? não só na área da, do mozi Luz, mas outros cursos né? de, de aperfeiçoamento, de Feng Shui, teve do Feng Shui da Escola de Chapéu Negro, da, da Escola do Hemisfério Sul também, que são amigos que tiveram na Índia fizeram esses cursos e depois trouxeram para cá. Né? Na área na área de alquimia, de florais e massagens e tem, tem, tem várias áreas né, que estão todas relacionadas com a energia de pessoas e ambientes. É, muitas dessas áreas, elas, elas é, trabalham complementares com a radiestesia. Né? O Fing Shui é uma delas, né? você trabalha com o Shui, é, é, não só, digamos assim, no, na colaboração, né, em parceria de projetos arquitetônicos, né, desde o início da construção de um, de, um, de, uma, de, uma, de uma habitação, mas depois de já pronto, que as pessoas estão com algum problema, alguma dificuldade, alguma desarmonização, que a gente vai lá para trabalhar para é, ver que a gente pode ajudar para a neutralização de algumas desarmonias e orientar para que é, seja neutralizada essas desarmonias. É, de que forma né, isso, isso acaba, acaba surgindo? Normalmente, depois de muito tempo, de muito tratamento, de desarmonias, de muitas buscas na área é, psicológica, na área médica, a pessoa não melhora. Mesmo com toda a dedicação, com toda a procura, né, é, a pessoa não melhora de saúde. Por que, que ela não melhora? Porque a causa está no ambiente, na habitação. Na antiga China, os, os médicos é, e também os, os geomantes, eles, eles iam na casa das pessoas. Então, não só analisava a saúde das pessoas, mas o ambiente que a pessoa vivia. E daí, enfim, todo esse trabalho de você neutralização dessas energias que, de alguma forma, são nocivas à saúde das pessoas. As pessoas são sensíveis, e quanto mais essa sensibilidade ou o nível de estresse que ela tá, isso acaba sendo nocivo à saúde das pessoas. Samara, então, vou fazer uma observação aqui, né? Para é, Com relação a gente observa que os animais, muitas vezes, você constrói a casinha deles em um determinado local, né, querendo forçar a natureza. E ele procura exatamente um local oposto, né, isso, porque é. ele tem essa percepção é. daquilo que na radiestesia, como você diz o termo, né, uhum. radiestesia, rad, vem de radio, radiação, uhum. estesia, sensibilidade uhum. às radiações. Isso, né? Então, que os soviéticos estudam muito isso, né. mas já os egípcios, os gregos já estudavam também, né. então tinham esse conhecimento. E eu pergunto para você, o pêndulo é o principal é, auxiliar nessa questão ou a varinha hidroscópica? Na realidade, são todos muletas, eles não precisa. a sensibilidade está no radiestesista. É, é, o, é, é o próprio, é, é, chama-se assim, um paragnosta, né? É. é o indivíduo que tem essa sensibilidade. Isso, todos têm, eu, ah. só, só que, digamos assim, estão em dormência, não estão desenvolvidos, hum. você tem. Hum. Eu, por exemplo, me dediquei a todo esse, esse trabalho, desenvolvi bastante, mas hoje, numa visão mais abrangente, né? eu percebo que isso já estava em mim. Por que que já estava em mim? Porque a minha origem étnica, né, a minha hum. ascendência, é de índio, de bugres. Hum. Minha avó era era, era, era benzedeira, hum. meu avô procurava água de poço. Hum. Então, de alguma forma, isso já estava comigo. Então, é uma, uma, vem, vem até de uma, de um atavismo, de uma herança. É, exatamente, né? uma herança genética. E, e eu acho interessante isso, Zé Mário, na, na questão de, de você ter essas afinidades. né? Porque eu percebo, assim, como você falou, se é um radiestesista, é quase que é, inato, né? Isso. Você tem um potencial psíquico mais aflorado nesse aspecto. É. Então eu observo que quando eu venho falar alguma coisa, parece que a gente até... Como você diz assim, entra em transe, né? gera-se um campo diferenciado e, ah. e provavelmente uma assistência até espiritual. E aí eu sinto, assim, sempre muito ligado a temas como telepatia, aura humana, mas radiestesia, eu passo, né? é. passo por, por fora. Quero saber, quero compreender, por isso nós estamos trazendo você, que é a pessoa que tem muitos anos né, de, de, de dedicação e é vocacionado. Uhum. É, na verdade o que, que acontece, né? O radiestesista, através né, da sensibilidade dele, das perguntas, dos gráficos que ele você consegue identificar essas assim, desarmonias. Mas todos nós temos essa sensibilidade. E como é que você identifica isso, né? De uma forma bem simples, né? Aquilo que te causa desconforto e o que te causa conforto. Sim. Se você está em determinada situação que está até causando desconforto, de alguma forma são alertas, são sinais que você está sentindo isso. O teu campo energético entrou em sintonia com aquilo ali, você está sentindo. É uma radiação, é uma sensibilidade à radiação. Pode ser o ambiente, a energia telúrica, veios d'água. É remanência de antigos moradores, né? Tem muito Tem... a ver também, é, o que você está falando aí, com a própria aura, né? Do ambiente, Sim, a exatamente. aura humana, é, essa questão da psicometria, é, né? Exatamente. Onde você vai medir justamente através é. dos aparelhos, como você falou, que são coadjutores, mas não são fundamentais, não porque é sens... não qualquer um pegaria um aparelho e sairia com pêndulo, é, varinha e é. achava tudo. Isso. Então tem que ter essa hipersensibilidade. Isso. Exatamente. Né? Né? E aí que eu te pergunto, então, a aura humana, né? como é importante que as pessoas não relevam, às vezes, e estão em conflito na vida, porque há auras dissonantes. né? Em função do que? Justamente da forma de pensar, de, de olhar o mundo, do otimismo e do pessimismo. Nós desenvolvemos aqui, Zé Mário, nesses programas anteriores, algo que falamos sobre entusiasmo. né? E a gente percebeu até que na, não foi muito visualizado o assunto. Talvez se eu botasse assim, depressão, todo mundo corria lá. Mas como era entusiasmo, mas na verdade, é justamente porque o entusiasmo é o antídoto da depressão. Não é mesmo? Contra a depressão. Então você tem um remédio natural, que é o teu entusiasmo, colocar Deus dentro de você, através das orações, meditações, da respiração profunda, dos sons vocálicos, e aí fazer esse trabalho. É, é você falou dos animais, né? Não são os animais, mas os melhores radiestesistas que a gente fala, por exemplo, é o gato e o cachorro. Porque o gato, ele, ele, ele tem facilidade, facilidade de indicar o, o aspecto da energia negativa. O só gato? Esse, o esse, gato, esse, o gato é, é, só que esse negativo não faz mal para ele, ele ah, transmuta essa energia. Sim. Então, onde ele está, uhum. né, uma vez foi atender um condomínio, tinha, tinha um veio telúrico bem grande, assim, na, na lateral da casa, e as pessoas estavam com um problemas de saúde, e tinha uma gata que tinha feito uma ninhada <risos> cheia de filhotes naquele local, e estavam uhum. todos saudáveis. Uhum. Então, ele, ao contrário do cachorro, uhum. o cachorro sente é, é, mas para que ele faz mal. Mas o, o, a gente tem na história, né, os, o, é, os Tuaregs, né, quando saíam fazer aquelas viagens, que eram nômades, né. Então quando chegava a noite para pernoitar, eles soltavam os animais para ver o local que os animais iam escolher para dormir. Ali que você montava o seu acampamento. Então, é, é, porque isso já é instintivo é natural e eles têm. A gente tem esse, todo, todas essas sensibilidades, mas estão latentes ou em função do estresse que você vive, você, você não percebe. Aí a importância né, de você dar da radiestesia, de não só o foco né, nas técnicesia, nos, nos aparelhos, nos gráficos, mas do radiestesista aprimorar a sua sensibilidade, trabalhar a sua concentração. Aí entra o relaxamento, a meditação, o contato com a natureza para você sentir, isso, no, no, digamos assim, na, na pessoa do interior é normal, né, você está tá circulando por lá, de repente tem um, um, um pio de um passarinho, uma coisa, uma, o vento, ele, ele, com a interpretação dos sinais da natureza, ele sabe o que vai acontecer. Uhum. Por quê? Porque ele, ele não está abortando essa sensibilidade. a verdade, né, Zé Mário, a pessoa, quanto mais na, vive a natureza, ela mais tem esse pressentimento como os indígenas e os caboclos, Isso, né? Então, tem... eu lembro, eu tinha um sítio, então o caboclo dizia, não, essa área aqui é boa plantar, a lua, eles observam muito, né? E aquela história, ah, eu tive um parpíter, de, né? ou intuição, na verdade, eu é. é intuir, ver por dentro é. aquilo que é um assunto que nós é. vamos tratar lá adiante. Eu vou tratar sobre a intuição né e, o fenômeno, e a, a classificação, como diz assim, da, da, dos processos mentais, os níveis mentais de consciência, e falando sobre a intuição. Hum. É um dos tópicos que eu abordarei. É. Você abordará a concentração e relaxamento, e radiestesia. Agora, aqui, ó, eu estava vendo né, uma nota que eu fiz. Para praticar a radiestesia é necessário tomar muitas precauções. É como você está colocando. A lá, quando a, os próprios. É, to, que você falou? É, to, tuaregues. Tuaregues, os tuaregues, é, é um nômade, é um povo nômade. Isso, é. mas veja como ele já seguiu o instinto do animal. Porque o animal sabe mais, muitas vezes, que nós. Agora, o cão, ele está muito próximo, na escala humana, já de, de, de adquirir as premissas de uma alma humana, né? Ele tem uma consciência simples, mas bem avançada com relação aos outros animais. Uhum. Você até fala, o elefante, o cão, uhum. o, o símio, né? as baleias, os, os, uhum. os golfinhos, eles são muito próximos na escala evolutiva para se tornarem, provavelmente, numa, numa, numa, numa, em futuras vidas que venham a ter desenvolver uma alma humana. Assim. É, mas tem outras coisas da radicesia, apesar de ser uma coisa que trabalhar com acessibilidade, ela tem uma questão muito importante, é a questão da objetividade. Uhum. Tá? O que, que se diz em radicesia? É muito mais importante a pergunta do que a resposta. Uhum. Porque a tua pergunta tem que ser objetiva. Uhum. Se você, digamos, assim, uma, uma coisa que as pessoas falam da radicesia, que às vezes acha até até ofensiva, né? Não gosto que você disse que para perguntas tolas, respostas tolas. Então, na verdade, Zé Mário, você tem que fazer perguntas com muita convicção, sabendo o que quer é, e uma também vida. uma pureza de propósito, Isso. né? Uma realidade bem e, objetiva. Sabe, Zé Mário, gostaria de ficar conversando contigo por longas e longas horas. Esse será o tema que nós vamos abordar no simpósio, então eu trouxe aqui o Zé Mário para ele dar esse introito, esse esse ter esse início de conhecimento porque agora, daqui a pouco, nós vamos entrevistar o Carlos Manuel Bryan, que vai falar sobre bioenergética. E nós já estamos aí com praticamente quase 16, indo para 20 minutos. É o nosso tempo hoje, para dar um tempo para não, também, é, até não cansarmos ó, as pessoas que estão nos assistindo, é. né? Porque serão, nós nos estenderíamos e ficaríamos por horas falando sobre algo que, no, que é tão agradável, né? Uhum. E do qual você tem um grande domínio, que eu já sei. E mostrou aí agora, com essas poucas esses poucos momentos e palavras, a tua capacitação. Né? É, uma coisa importante, Oswaldo, é que, é que é bom a gente colocar aí, que tudo que a gente que se coloca, existe um embasamento bibliográfico de pesquisas, não só no, dentro do Brasil, dentro da pesquisas médicas, dentro do relaxamento, de, de, através de exames, digamos assim, fazendo, fazendo é, experimentos antes do relaxamento e depois do relaxamento, e depois provando clinicamente que tem mudanças físico-químicas no corpo, né? assim como dentro da... da, da dentro da arquitetura tem é, digamos, o uso da radicesia melhorando a saúde das pessoas, então tem toda uma vasta bibliografia uhum. para que as pessoas, digamos assim, quem quiser pesquisar e que ver, ver o lado científico disso, né, o lado metafísico, não só o lado metafísico, mas o lado científico, tem toda essa abordagem comprovando né, que as pessoas realmente é, usando dessa sua acessibilidade. E respeitando a, a, natu, a sua natureza, né, que os, os sintomas na realidade são alertas, são avisos de que alguma coisa não está boa, que a pessoa procurando é, ajuda consegue reverter todo esse cenário. Tá? Mas então, Zé Mário, a gente vê aqui, trouxemos, né, algumas personalidades como Alexis Bowley, Emily Christopher, é, falando também dos russos, que sempre se desenvolveram muito nessa né, questão da, de teleergia, de parabiologia. Os russos sempre estiveram muito adiantados né, uhum. nessas pesquisas. E agora passo então as tuas palavras finais para você. Agradeço muito né a tua presença aqui e as tuas palavras e considerações finais para dar o adiantado do tempo e nós trazemos aqui o Carlos Brian É, a, eu agradeço essa essa possibilidade né, de, de, de contribuir, né eu sempre, eu sempre comento, até estava comentando com a Vivian, numa entrevista, numa entrevista recente na Hora da Rosa Cruz, né, de uma citação do, do, do, do, do Pak Chopra, que ele fala que quem quem tem a agradecer é aquele que tem para doar. Ou seja, conhecimento, ou seja, alimento, ou seja, qualquer tipo de ajuda filantrópica. Porque ele deve ser grato ele mesmo porque teve para dar, né? <risos> então esse, Então, essa é esse, esse, esse, a minha gratidão, né? E né, que as pessoas, não digamos assim, não se não, não, não fique muito, digamos assim, é, preocupadas com essa questão das energias, mas simplesmente se você está sentindo desconforto né, no, no, no, no, no, no seu, na, na sua residência, na sua casa, em algum ambiente, não só é, foque no negativo, que hoje, como sempre, o que é notícia é negativo, né? mas busque aquilo que lhe causa conforto, que vai recarregar seu corpo de energia, principalmente junto da natureza, que é um ambiente energia abundante, inesgotável e gratuita para re, re, digamos assim, restabelecer o seu campo energético e poder ter mais estrutura para descobrir o que é realmente é, que está causando esse mal estar e se for o caso buscar buscar ajuda para neutralizar isso aí perfeito Mário. assim nós finalizamos esse bloco com você mostrando né que como pode ser bem administrada essa questão do, do encaminhamento das energias da, da, da depuração da transmutação né e na verdade exercer uma alquimia né mudando as coisas Ruins para melhores, sempre, né? Sempre. Usando o potencial. Então, muito obrigado. E agora nós vamos trazer aqui, vamos nos preparar para trazer o Carlos Manuel Brain, que vai falar sobre bioenergética. José Mário Mendes falou então sobre radiestesia e no programa, como nós falamos no simpósio, falará também sobre a importância do relaxamento, concentração e ondas cerebrais. E radiestesia. Nós falaremos sobre intuição, telepatia e aura humana. Assuntos que nós já temos falado na realidade fantástica também aqui no programa da Vega, e dando, dando sequência a isso. Então, nesse momento, nós vamos apenas é, mudar agora a personalidade que vai ser na sequência entrevistada, que é o Carlos Manuel Brain. Então, dando sequência ao 14º programa né, da série que gravamos, dentro da, daquela perspectiva holística, abordando questões metafísicas, metapsíquicas, psicológicas, comportamentais, nós trazemos agora, então, o Carlos Manuel Brain que é um grande amigo nosso, uma pessoa muito séria, que é dedicada a anos de estudo, e ele fala de, vai falar de patógenos, disfunções do corpo, emoções e furos energéticos dentro da na questão da bioenergia, sabe? E ele será, também trará dois módulos no simpósio futuro que nós anunciamos, lá para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, nesse sentido, o Carlos, que é um grande amigo, inclusive conheci ele na Rosa Cruz, né, nosso amigo, é, foi um iniciado ao primeiro grau do tempo, então ele tem uma história também lá. E é uma, um, um indivíduo que vem, é, como se diz assim, vocacionalmente se dedicando a esse campo da cinesiologia, da bioenergia, e ele vai falar agora com mais propriedade sobre essa questão e futuramente desenvolver um trabalho conosco. Muito obrigado pelo convite. É... O trabalho que eu faço, é a minha formação acadêmica, eu primeiro fiz enologia, que é todo o processo de elaboração de vinhos, desde o cultivo, até colocar no um paladar das pessoas. E depois cursei engenharia industrial, para, na qual profissionalmente eu sempre trabalhei com a parte de organização de empresas. Eh, tomando a empresa como um ser vivo. Eh, e desde o ano em 1997 já estava no Brasil por mais que tenha o, o, o sotaque mas faz 28 anos que estou aqui no Brasil e a minha nacionalidade é brasileira e também na Argentina é, desde o ano 1998 que trabalho como também como terapeuta e desde o ano 2017 como biomagnetista. É, especificamente na parte de terapia, temos que considerar que qualquer desequilíbrio em um ser humano leva a uma doença. É, basicamente, é, na terapia que eu aplico, considera três, um, três elementos. Por um lado, tudo o que é patógenos ou disfunções do, do corpo da pessoa. Por outro lado, toda a parte emocional, qual é o vínculo que tem, e por outro lado, furos energéticos. Esses três elementos são, formam, através dele, uma, quando há uma discordância do, da parte energética da pessoa, entre eles formam a origem de qualquer doença. E isso é o que se trata na na terapia. A terapia trata de concordar e eh, concertar entre aspas, essa interação que há entre eles para poder realmente dar um, um, um salto né, enquanto a parte energética e enquanto a parte de saúde da pessoa. Eh, a terapia trabalha diretamente com o corpo, eh, já vou dar os componentes que fazem essa, eh, as técnicas que fazem essa, essa terapia, mas basicamente eu me comunico com o corpo. Eh, é uma terapia que utiliza imãs que se colocam por cima da roupa, dura aproximadamente uma hora e meia, duas horas cada sessão e se pode fazer em forma presencial ou em forma a distância. É, ou seja, de qualquer maneira, a eficiência, a eficácia mais que a eficiência é bem, bem certa. É, qual é a situação? É, entre esses três componentes que falei, une eles a frequência energética em que atuam. Então, para que tenham algo mais claro, mais pena terra de que, este, de que estou falando? Uma pessoa que está com estresse, ou que está melancólica, ou que está com uma profunda tristeza, é muito mais fácil que ele pegue um vírus que leva a ter uma gripe. Então, tendo esse desequilíbrio emocional, é mais fácil que o patógeno se desenvolva. Então, essa seria uma origem, e não só tomar de pronto um medicamento, para contrarrestar a gripe. É muito importante saber como está o campo biológico, como está a pessoa prévia a uma doença. Então, esse campo vital, Carlos, que é aberto, ele, a origem do problema dos patógenos, como você falou, ela é mais física. Entretanto, ela é favorecida pela abertura do emocional, quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente, baixa a imunidade, e aí os patógenos se aproveitam dessa dessa situação de melindrosa e se, e se instala é isso exatamente é dizer a parte emocional quando são emoções de baixa frequência criam o campo propício para que se desenvolvam os patógenos é, é dizer, os patógenos que são são microbios microorganismos micro uhum. que ante uma eh, ante um campo favorável para que eles se desenvolvam em forma eh, Grande. Então, eu poder considerar, assim, esse Covid aí, ele, ele, se as pessoas estiverem bastante saudáveis, harmonizadas e tomarem as precauções, elas ficariam muito imunes, né, através dessa tua visão da bioenergética. Elas, elas não, não estariam tão suscetíveis é. a ter o problema. Claro, e é. também, se tiverem, se reagiriam muito mais, mais favoravelmente, se, se, se, se restabelecendo e se sobrepondo à doença, né. Uhum. Eu tenho um princípio, assim, que é. acho que até isso é da Rosa Cruz também, é da minha foto tradicional lá, onde diz né, que os grandes problemas e os conflitos eh, se geram pela discordância e pela falta da harmonia entre os elementos A e B. Elemento A, a força vital, a energia, a, a, a luz, o ar, a água, tudo os componentes naturais, né, o elemento natural eh, vital. E, o elemen e também o elemento espiritual, a espiritualidade, a força da espiritualidade, porque ela tem manta uma vez que ela vai também tornar a aura positiva, né? E ao passo que, o contrário disso, ajuda e favorece, e ainda, muitas vezes, através de ambientes que não são tão higiênicos, de falta de uma alimentação adequada, etc., você se desestrutura no campo físico, e aí o psíquico e o espiritual vai gerar esse desequilíbrio, vai gerar a doença psicosomática. A bioenergia vai atuar sobre tudo isso. Isso. Uh, basicamente a biologia, porque por exemplo, eh, tocando o tema do, do Covid, é um vírus. Okay? Todo vírus precisa da mucoproteína que gera uma bactéria. Eh, o biomagnetismo, basicamente, trabalha com... Eh, trata de combatir os patógenos. Né? Basicamente, dois patógenos, que são vários tipos de microorganismos, basicamente Con com parasitas, vírus, eh, bacterias e fungos que nós temos dentro de nós. A gente tem que tomar consciência que a gente é um administrador de um universo. Esse universo nosso tem aproximadamente 37 trilhões de células e aproximadamente 80 trilhões de microorganismos. A gente tomando consciência de eso. É, penso que vai conservar muito mais a saúde. É dizer, o mesmo equilíbrio que temos em um universo do, do qual somos parte, também temos que administrar, e é administrado por um ser superior, temos que ser superiores em administrar. Mas esses micro que você fala, de trilhões aí, eles são saudáveis, eles são naturais? Sim, é, todo, todo micro-organismo. Eles fazem parte do convivem, sistema imunológico. Isso. O meu sistema imunológico é o que controla que isso esteja. E em isso equilíbrio. tem muita ligação com o timo, com a glândula timo. Também, a imunidade com o sistema Sim, glandular. Porque falamos sobre isso aqui em programas anteriores, da importância de você estimular o timo, a timina, né para favorecer essa imunidade. Claro, na parte biológica, uhum. o timo ele ajuda a administrar o sistema, outras glândulas. Uhum. A, a, a técnica tem em conta isso e utiliza três elementos, uh, o que é o biomagnetismo, o biomagnetismo, o que é a sinesiologia, e o que é a bioenergia, ou a bioenergética. Uh, Quando você fala em cinesiologia você fala, por exemplo, cinésios é movimento, né? Sim. E, e isso, então, os exercícios são fundamentais a parte é, assim, da educação física, você é, fazer práticas de ginástica, exercícios, isso também vai fortalecer. Como claro, é, tem, é o seguinte, tem, tem importância isso? Dentro do que é a terapia, se utiliza a ciência da Cinesiologia para eu me comunicar com o corpo. Então, se refere a que movimentos me vai dar o corpo para as perguntas que eu posso fazer. Então, basicamente, eu tenho, através do corpo, eu faço perguntas e ele me responde. É uma das partes, bem, bem, bem falou Osvaldo. É... O outro é bio, o biomagnetismo. O biomagnetismo utiliza ímãs, eu acredito... Tem alguma coisa a ver com o mesmerismo, o ou, ou, ou mesmer, né? Dr. Anton Mesmer, que falava dessa questão da, da influenciação do, do magnetismo entre as pessoas que se davam as mãos e passava energia um para o outro e tal? Tem fundamento nisso também? Ou... Tem fundamento, mas basicamente o que, se percebe, é, o que se procura com o biomagnetismo é o seguinte, eh, nós temos um campo magnético igual que tem na terra eh, quando eu me alimento mal ou por um estresse ou alguma parte emocional ou alguma parte energética provoca um, uma mudança na minha acidez eh, isso leva a que os microorganismos que estão dentro de meu corpo se começam a desenvolver de uma forma eh, desproporcional e levam à doença. Talvez para ser mais simples, nós temos um pH, ou seja, um nível de acidez, que é o pH 7. É o mesmo que tem a neve no cume da montanha e o mesmo que tem a água na profundeza do mar. Quando nós estamos com um pH 7, a nossa saúde está garantida. Se eu começo a comer ou tomar algum refrigerante ou algo que mude meu pH ou uma raiva, algo assim, se provocam dentro de mim dois polos, um alcalino e um ácido. O alcalino é favorável, é, dentro da, do que conversava aqui por aí, é, aparte parte alcalina é razonável la que se desenvolva bactérias e parasitas. E no foco ácido, se desenvolvem em eles, já de forma patogênica, ou há uma predisposição para que se desenvolva em forma patogênica, micróbios como eh, fungos e vírus. Aqui, tengo, aqui, como falo, tenho um campo alcalino. Esse campo alcalino é negativo. Se eu coloco um ímã negativo aqui, Cargas iguais se repelen e nós temos 80% de nosso corpo de agua. Essas cargas comienzan a se deslocar. Se aqui tenho um, um polo ácido ou um polo positivo, coloco um imán positivo e essas cargas, esse exceso de carga, que en geral não vamos entrar em tanto detalhes, lo que se mexe, lo que se movimenta, são os elétrons. Mas essas duas cargas se juntam, se neutralizam e deixam de ser um campo fértil para desenvolvimento desenvolvimento patogênico de vírus ou bactérias, por exemplo. Então vai se restabelecer o reequilíbrio né, psicosomático através do dos do, do, do ímãs, do, do do é, da imantação. Eu... Né? Isso. Como você falou, os próprios polos são magnéticos. Né? Então o homem vai entrar em sincronia com a, o biomagnetismo da Terra, terrestre também. Também. com tudo, com o ar, com a água, etc. Quando a água tem um pH elevado também é, é, né, ajuda muito a alcalinidade. E isso está bem comprovado. Você sabe que uma época comecei a tomar, a comer conservas, tudo que era achava que era saudável. Passava no mercado, comprava cinco vidas de conserva, né, cebolinha, pepina, não sei o que e tal e tal. E isso começou a me desenvolver um processo de acidez tal que eu tive que parar no médico. E eu nunca tive problema nenhum. E, na, e, e ocorreu. Eu levei três meses para limpar o organismo. Sabe com o quê? Com frutas. E principalmente o mamão. Então, veja como é importante. Agora, você falou do emocional afetando e criando a acidez. Às vezes, ele diz, ah, sujeito, você está muito ácido. O indivíduo hoje está muito ácido, né? Então, o ácido é isso também pela raiva, pelas emoções. Uhum. Você veja como é forte e poderoso Foi. o poder do subconsciente reagindo a esses extremos, seja na parte física ou psíquica. Precisamente no que você está falando, aí entra o terceiro componente da terapia. Já falamos da cinesiologia, falamos do biomagnetismo e o terceiro é a bioenergética. A bioenergética estuda o eh, que acontece com a energia dentro de nosso corpo, como se comunica e os efeitos que causa. Por exemplo para que vocês tenham em conta. Se eu passo um minuto de raiva, de ira, isso provoca tensão em, em alguma parte muscular. E essa tensão que tem na parte muscular me consome muito de minha, da minha energia vital, o que des, desnivela meu sistema imunológico e por aproximadamente 6 horas, eu fico vulnerável a doenças. Então, nós, isto que nós vemos aqui, a parte física, é o corpo mais denso, mas podemos, ter, podemos falar de 16 corpos, de 21 corpos, nós temos outros corpos sutis, que através da bioenergia, da comunicação que há, essa comunicação energética vem e desemboca ou termina no meu corpo físico. Por isso, um sintoma que normalmente é o que se trata é dizer, ah, tenho doeu ouvido. Ah, então esse é um sintoma, mas qual é a causa real? Só que muitas vezes se toma um medicamento em função do sintoma. Só que esse é o terminal de uma descompensação energética que está em outros níveis. Entre eles... A part, o nível mental, o nível emocional, o nível espiritual, como mais alto. E cada um deles tem seus, seus elementos. Então, a terapia, passando a limpo, lo que, se me permite, Osvaldo, o que hemos falado. Eu me comunico com o corpo. Eu posso tratar com os ímãs, já seja a parte física, a parte emocional, a parte mental e furos energéticos. E com a eh, bioenergética eu posso ajudar ao sistema imune da pessoa a recuperar seu, seu nível energético normal. Com isso se pode um, tratar eh, fenômenos tumorais, se pode tratar eh, memórias que nós trazemos de nossa parte transgeracional. Nós só herdamos... Eh, o é. que está comprovado é transgeracional, é dizer, de nossa eh, parte familiar. Familiar. Não há eh, é nada comprovado. Mais, que mais pode... biológico, então. Isso. Não isso. anímica espiritual, propriamente. Isso. Mas vai Aí trazer também, um, né? Porque também... você vai herdar todas aquelas referências de seus ancestrais, isso. né? Você traz de, de, do isso, DNA, isso. né? Isso, isso, ah. exatamente. Aí estaríamos também entrando em outro tema, uhum. que é a parte de vírus e demais, e como as memórias Sim. se registram em nossa parte celular e no nosso DNA. É, mas você pode tratar, é tratado casos de diabetes, já falamos de fenômenos tumorais, é, problema de tinitus. Então você coloca aqui, né? Agora nós estamos... Praticamente é uma aula muito legal, né? Como tive com o Zé Mário, com vocês, o Zé Ojamil também será outro prato cheio, né? Com é, muito prazer. Conclusivamente, você vai. você colocou aqui cronologicamente, não posso voltar atrás, mas biologicamente podemos estar melhor que 10 anos certo. antes. Isso. Então, esse é um sentido do simpósio também, isso, né? Renovar as nossas energias, uhum. trazer mais para as nossas baterias aí pessoais. Porque a gente sabe que o herpes, essas coisas de micro, de, de, de feridas e de doenças que vêm, justamente devido a essa, essa, esse distúrbio né, nos elementos A e B. E como você falou aí, dos inúmeros corpos, se você pegar a teosofia, tem tantos corpos, né, corpo astral, corpo búdio, corpo... A Ordem Rosa Cruz, por exemplo, tem três corpos, físico, psíquico e espiritual. É mais simples. É, é aquela é a terminologia que eu tenho um maior domínio. Entretanto, eu reconheço que é um grande mistério o ser humano e que nessas buscas nós vamos encontrar o respaldo e o apoio por esses estudos e pesquisas, tanto de vocês, é Mário, temos nosso amigo Jaime Lauda, que eu cito aqui, e tantas outras pessoas que provavelmente vão colaborar dentro desse, desse café filosófico, desse Centro Cultural da Vega, sob o patrocínio aqui do nosso estimado César Felizbino, e nós vamos criar isso aqui, um centro, um referencial para muita, para muito debate e muita cultura. Isso. Dado a exiguidade do tempo, Carlos, é. eu agradeço a tua presença, agradeço a, e te passo para as palavras finais, agora você complementar. Bom, é, é um tema bastante amplo, apaixonante, mas o que quero dizer é isto, é muito importante, isto não se contrapõe, é uma te, é terapia complementar, não se contrapõe para nada, com um estudo, com um diagnóstico, com um tratamento médico. Isso então, não muda absolutamente nada, se respeita isso, só que pode colaborar e muito na rápida recuperação do, do paciente para o médico, no caso da gente fala de um consultante. Eu agradeço a Vega Produções, agradeço o teu convite e eu fico à disposição é, enfim, para aprofundar estes este conhecimentos. Perfeito, Carlos. Oh, ficamos muito felizes de contar com pessoas como você, com o Zé Mário, com o Jamil, e esses que a gente vai citar e que vai, como se diz assim, trazer para, para o nosso reduto, né, de, de aqui no Espaço Vega Produtora, sobre o, sempre assistência técnica cuidados e o patrocínio aqui do César Feliz Bento, que tem nos ajudado muito nesses objetivos idealísticos, culturais, filantrópicos espirituais. Na sequência, estamos entrevistando o nosso caríssimo Jamil Salum Júnior, jornalista, formado também em psicologia transpessoal, professor com uma, um vasto trabalho no campo didático, na faculdade espírita. É um amigo de, de longa data, foi né, nosso amigo Rosa Cruz também, que trabalhou por alguns anos lá junto na Ordem, junto conosco, respondendo pela área de publicidade, mídias. E o Jamil e outras partes interessantes de montagem de revista, programação, né? Então a Ordem contou com esse grande colaborador por algum tempo, e voltando aqui com o Jamil, nós, no simpósio, ele tem dois trabalhos importantes que ele fará, um intitulado A Cura Mística, né? os poderes terapêuticos utilizados pela, pelo emprego do, do psiquismo, da da, da, da posição de mãos, enfim, ele vai agora ele vai discorrer sobre isso e um experimento de harmonização mística, psíquica, espiritual, que ele fará no final do trabalho. Então, com a palavra, Jamil Júnior. Tudo bem com você, Oswaldo? Fico feliz, obrigado pelo convite aí, de participar do seu programa. E estamos, então, unidos nessa, nesse projeto, né, nesse grande projeto, que inclusive está sendo idealizado pelo Oswaldo, desse evento que vai trazer uma série de abordagens nesse campo parascientífico metapsíquico. E a nossa, a nossa proposta é trabalhar com toda essa parte terapêutica, né? trabalhando com o que a gente chama de medicina esotérica ou cura mística, que é aquele tipo de tratamento de medicina que remete às causas energéticas das doenças. Porque grande parte dos nossos distúrbios, se sabe bem disso, né? tem uma origem muitas vezes psicossomática, energética, psicológica, que se não for removida, não for tratada, muitas vezes você torna o tratamento é, incompleto. Muitas vezes, do grandes, a grande parte dos distúrbios físicos, muitas vezes, se só tratados no físico, mas não removidas as causas energéticas mais sutis, pode ser que você tenha recorrência, novamente, dessa, desses distúrbios físicos, porque a causa energética, psicológica, não foi removida. Então, a gente vai falar numa palestra sobre todo, todo esse assunto, né? qual que é a proposta da, da cura mística, da terapêutica integrativa, como é que é trabalhado todo esse campo vital, a força vital do ser humano? Como é que a mente do ser humano influi para o estabelecimento da saúde ou da doença? Como é que se há o equilíbrio dessa energia né, mais sutil no ser humano para que tenhamos uma vida mais saudável, mais integrada? Então, Jamil, eu é, acompanho o teu trabalho. Né? Aliás, uma vez nós, nós falaremos sobre a aura humana nessa, nessa ocasião. E eu vejo que lá que nós fizemos o um trabalho em Itajaí, você apresentou pela manhã todo esse rol de... De, como se diria, de cientistas, desde Hipócrates, Hahnemann com a com a, a homeopatia. homeopatia, né? Então você falou de homeopatia, alopatia, todas as medicinas e todas essas correntes que contribuíram né para esse desenvolvimento e eu acredito que você falou também sobre o poder psíquico de atuação da mente sobre a matéria, que é um assunto que nós vimos abordando bastante nos seus programas de realidade fantástica e também aqui na Vega Paruque, nessa série de 24 programas, nós com certeza falamos muito sobre isso, esse equilíbrio psicossomático, decorrente da, da, de todo um trabalho de, digamos assim, de conscientização do ser humano, com vistas às técnicas e, às, e aos vários recursos que ele tem naturais para se autocurar, se autotratar, não é mesmo? E é nessa linha que você virá. E agora você falando de causa e efeito, eu lembro bem de um psiquiatra que falava assim, sublata é, é, é, tu, é, sublata, sublata causa tulitur effectus. Quer dizer, suprimida a causa, é, né, só meu efeito. Com certeza. É, né? Então, causa e efeito. Como você falou, atuar nas causas, nas origens do problema. Né? E, e isso, eu acho e considero assim, dentro dessa visão que nós estamos falando do poder psíquico da mente, os poderes curativos mentais que você vai aplicar através da própria fé e das próprias é, reações da natureza, com os elementos A e B, trabalhando essas, essa, esse elemento energético vital, e o elemento B, a parte física, né a parte é, do alimento, tudo isso é um somatório que vai concorrer então para a cura efetiva, enfim, abolindo todos os problemas. Né? Com certeza, Oswaldo. A gente tem que lembrar que o ser humano é biopsíquico espiritual. A medicina atuou por muitos séculos apenas na parte biológica. Não considerava que havia um componente psicológico e espiritual. Com o avanço da psicologia, já houve uma admissão de que nós temos uma estrutura psicológica que precisa ser atendida também. Mas o ser humano não é só isso. Nós temos ainda um componente ainda mais sutil, causativo dos outros dois, que é o componente espiritual. E é interessante que o pai da medicina, o Hipócrates, ele tinha essa concepção. Ele advogava um modelo biomédico que tratava as causas das doenças, né? o ser humano como um todo. E é engraçado que isso foi sendo perdido, embora ele seja considerado hoje o pai da medicina, ele deveria ser considerado, na verdade, o pai das terapias integrativas, porque são as que conservam essa concepção dele da vida, não como um fenômeno resultante da, da, da dimensão material, mas sim anterior à dimensão material, mas que se manifesta através do corpo humano. E no corpo humano, essa energia imaterial imponderável de vida pode estar equilibrada ou desequilibrada. E é aí que nós podemos interferir através das nossas atitudes, emoções e etc. E quando isso não é feito, muitas vezes nós vamos ter, inclusive, problemas orgânicos. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que muitos dos cânceres são resultados, na historicidade da pessoa, na biografia da pessoa, de mágoas, de pânicos, de... É, tristezas muito grandes que não foram ressignificadas, não foram elaboradas, e isso pode vir a se materializar como câncer. Daí o que, que ocorre? Você trata a parte física, que tem que tratar, temos que apelar para os avanços da medicina material, sem dúvida nenhuma, mas por que você esperar estourar no físico se a gente às vezes pode assustar antes? Né? Então o que, que ocorre? Muitas vezes a pessoa trata o câncer, ele desaparece, daqui a um tempo ele reaparece em outra parte do corpo. Daí trata, ele reaparece, e fica essa recidiva. O que, que significa isso? Muitas vezes a causa é sutil. É por isso que muitos oncologistas hoje estão trabalhando com a psico-oncologia, que é justamente encaminhando pacientes também para a terapia, para agir na causa. Então, essa recorrência que passa a acontecer, como você falou, essa recidiva, isso aí né, poderia ser eliminado através da atitude mental e psicológica e até física, no sentido de adoção de muitos chás, de muita muito tratamento natural, né? Porque as pessoas hoje, qualquer dor de cabeça, recorrem a um analgésico, a uma química, a uma coisa que vai, sem dúvida, ter efeitos colaterais, né? Então não há um remédio, o um problema, uma panaceia que resolva tudo através de medicamento dessa medicamentação é, alopática, né? e você justamente tem às vezes na natureza e você despreza você não você não usa o, o gengibre o alho a cebola todos os elementos naturais fortes para combater uma gripe se corre direto para um analgésico quando você tem né, no próprio azeite de oliva e outras coisas vegetais minerais o, o elemento da cura mas também a gente sabe né o Carlos Brian estava falando todo dia aqui das questão do pH uhum. você busca lá uma água com pH com bastante alcalinidade você usa é, frutas, verduras, etc. Entretanto, a tua atitude mental pode gerar uma acidez tão, tão, tão como se diz assim, tão deletéria né? quanto um mau alimento, porque se você tiver, cultivar emoções muito negativas, isso vai gerar uma acidez e você vai se tornar ácido, azedo, né? o teu temperamento, o teu comportamento vão refletir e o teu pH vai cair e haverá, então, uma abertura para os micróbios, os, como ele diz para os patógenos. Então, ele uma aula sobre isso aí. Carlos Brahe, que é o nosso também... Né, hum. o Será auxiliar, nosso colega, nosso, nosso, nosso colega, evento, colega né? né? Assim como o Zé Mário, falando aqui das, da importância né, da radiestesia, radiestesia, rádio, é, irradiação, estesia e sensibilidade. Sensibilidade às irradiações. O mundo é vibratório e é irradiante. Então, o Zé Mário, com o Feng Shui, com as técnicas dele, da radiestesia, vai trazer um bom trabalho também na área do relaxamento, ondas cerebrais. Enfim, será um pugilo de pessoas que vão trabalhar dentro, alinhados e todos, entre todos os trabalhos sempre haverá uma correspondência. Com certeza. Né? Porque com quando estivermos falando de aula humana, de telepatia, de intuição, poder intuitivo da mente, né? nós estaremos praticamente incorrendo nos mesmos, nos mesmos, em outras palavras, nos mesmos princípios. Com certeza. Até porque o erro da, do modelo é, científico, newtoniano, cartesiano, foi compartimentalizar, fragmentalizar, fragmentar, quando tá tudo unido, né? Todas as dimensões, elas são intercambiantes. E é interessante que se falou dessa questão do pH, que é o escopo do, tra do, do trabalho lá do Brian, que eu tava conversando com um naturoterapeuta amigo nosso, Pedro Devay, e ele falou que estatisticamente hoje, no mundo, as pessoas morrem mais por comer mal do que por falta de comida. E aí já lembra Hipócrates também, que falava que o teu medicamento, o teu alimento seja o teu medicamento. Então também vai prescindir aí, vai necessitar de uma reforma de hábitos alimentares e etc. Coisa que a gente não faz, né Oswaldo? Você falou da medicação, que claro, é necessário, temos que usar, só que o que ocorreu, está havendo uma supermedicação, um excesso de medicação química, e muitas vezes com efeitos não muito bons. né? E o problema também, né, da, da, da, como se diz, da exploração mercantilista, sem, sem, né, sem, sem critérios é, morais e éticos. Porque eu, por exemplo, até falei né, programa aqui com o Carlos, né, que eu comecei a. Minha, na, na época eu fiquei sozinho em casa, e eu comecei a, uns 15 dias, minha esposa tinha viajado, 20 dias, foi para os Estados Unidos. E então, o que acontecia? Eu comecei a me abastecer no mercado com todos os enlatados e envidrados aquelas coisas de pepino cebolinha isso e aquilo achando que estava comendo saúde um mês depois eu tive um problema sério tive que parar no médico com certeza né? porque é, realmente a acidez que aquele tipo de alimento gerou então um alimento industrializado né e são os açúcares são é o sal é tudo que é excesso e esses alimentos condimentados e tudo isso me trouxe uma reação muito, muito ruim para minha saúde, que eu jamais tinha passado por aquilo. Não duvido. Né? Então, depois eu levei uns três meses para me depurar com muita água com pH, pH elevado e com muito mamão e frutas. Foi que eu fiz uma terapia propriamente, muito exercício, ginástica, respiração, e consegui restabelecer o meu equilíbrio energético. Você sabe, Oswaldo, que a gente tem acompanhado, isso também é estatístico, né as pessoas que Dão maior atenção a uma alimentação mais natural, elas conseguem maior longevidade. Isso tem estudos nesse sentido. Por quê? Porque o corpo está menos intoxicado, né? Você falou, dos alimentos enlatados, mas também muito do que a gente compra no mercado já vem com uma carga química em termos de pesticidas e a própria carne é, em termos de é, hormônios que são injetados né, nos animais para preservação e etc. É por isso que o caboclo lá do campo, aquele que tem o seu sítiozinho e que tem a, a galinha ali sem qualquer tipo de... de de preservação, de medicação, que tem a, a carne, muitas vezes, que ele abate sem qualquer tipo de hormônio, que ele planta sem qualquer tipo de pesticida, ele tem uma vida inevitavelmente mais saudável do que nós. Com certeza, então hoje esses hortifruti granjeiros né, que estão a base de, de, de, dessa... Orgânicos, dessa né? orgânicos, né, os orgânicos estão sendo muito valorizados, né, você ter a tua horta orgânica, você ter tudo aquilo que você pode, é, como é que se diz, fugir dos agrotóxicos, né porque os agrotóxicos eles vão realmente entupir tuas veias, trazer acidez, vão gerar um série de comprometimentos, né? e os transgênicos hoje, que tudo é transgênico. Né? Então são experiências, evidentemente, que muitos até, assim como você diria, apoiam, porque acho que o transgênico é uma necessidade para alimentar o mundo, dado tantas boquinhas que hoje né, vão aparecendo, o excesso de população, então, também o mundo também não se preocupa com o equilíbrio, né? com o controle da natalidade. É, na verdade, essa, é, veja bem, Oswaldo, essa questão do transgênico, isso é uma premissa falsa. Hoje a gente sabe que a gente tem comida para alimentar três vezes o número da população mundial. O que há é uma má distribuição, há uma concentração, por causa do egoísmo do ser humano, né? da ganância, etc. Agora, mais importante do que a alimentação, sem dúvida, ainda antes, é o pensamento. Né? E esse é aqui que é a matriz do nosso tema, né? Trabalhar, é. né? ver como o pensamento pode plasmar, reconfigurar a nossa aura, e dependendo da qualidade dela, você pode ter saúde ou doença. Aí é, é que está a chave do É, da, uma boa questão, conscientização né? sobre todos esses fatores, que é o objetivo do, do, do simpósio, né? Levar a essa concepção holística né? de saúde, bem-estar. Então, com tudo isso, que é a conscientização, para as escolhas mais felizes. Sim. É esse é o grande objetivo, Jamil. Jamil, nós já estamos aí com alguns minutos ainda e se você quiser falar alguma algo mais sobre a cura mística e o experimento de harmonização que você fará, sinta-se à vontade para fazermos então o encerramento do 24º programa, né, que foi o nosso compromisso aqui com a Vega a Produtora e que conseguimos felizmente levar a cabo. É, eu quero até cumprimentar o Oswaldo primeiro por essa série vitoriosa que você está conduzindo aqui, né, na, na Vega Produtora. Olha, se você não conhece, acessa lá o site, veja todos os 24 programas, porque realmente são aulas que o Oswaldo dá sobre vários temas, né. A gente se sente honrado de estar tá participando desse fechamento, remetendo a esse evento que estamos é, organizando com o Oswaldo, onde vamos trazer, então, toda essa concepção de saúde holística, né, de medicina esotérica... Lembrando também que vamos oferecer para uma harmonização, uma experienciação de harmonização psicossomática, de sintonia espiritual, para que a gente sinta um pouco, né, não fique só na teoria, mas sinta um pouco na prática, o que é a gente manipular essas energias com fins a uma saúde mais integral. Perfeito. Então, aí a divulgação né, efetiva do programa, do programa que está sendo estabelecido, um cronograma para isso, e data a ser realizada nós passaremos a todos, divulgaremos, fazendo um, um futuro programa só com relação a isso, a forma de se inscrever, como, através do quem e as condições, inclusive com a perspectiva de gerarmos um trabalho online aqui pela Vega Produtora, onde, claro, favorece a distância né a todos aqueles que estiverem remotamente né, impossibilitados de comparecer e assistirem remotamente e presencialmente para um grupo que possa, né, efetivamente, compartilhar e participar, inclusive da inauguração do futuro espaço da Vega Produtora. Era isso que tínhamos a dizer, agradecendo, então, agora ao Jamil, Salão Júnior, pela sua oportunidade de vir aqui, a Vega Produtora, que nos ajudou e abriu essas portas, e da mesma forma nós queremos retribuir, tornando esse centro aqui um centro cultural, artístico, como falamos, café filosófico, e, enfim de para repercussão foco de grandes realizações então muito obrigado a todos e pela oportunidade pela por terem sempre nos ajudado também com suas com suas apreciações com suas com suas é, como se diria sugestões ideias e tudo é válido para que cada vez mais nós possamos melhorar e caminharmos com segurança rumo a digamos assim as premissas daquela missão que cada um de nós tem de elevar, de elevar o padrão vibratório da humanidade. Muito obrigado a todos e, acima de tudo, ao nosso Criador, Deus.